Sobre controle. Porquê que o diário estava dividido em duas partes? Para o caso do projeto de algum dia me descobrir, ter acesso aos meus dados e à minha pesquisa, bem como o facto de os ter andado a seguir para descobrir a localização da Antia, dividi o meu diário, guardando uma parte deles relacionada à Antia, aqui mesmo no supercomputador, e a outra, o que vocês acharam no metro. Escondendo a chave e Casinha Muito bem, aqui está. O que estão a ver agora foi o meu último rastro da feito poucos dias antes de me ter virtualizado a mim mesma a Elite em 1994. Ela estava no Japão e sinceramente não admira. É lá que a série do Projeto Carta localiza, ou pelo menos era quando parti. Se ela me salvou pode me instalar estar lá mais, as possibilidades do seu paradeiro são ilimitadas. Duvido que nenhuma esteja na sede do Projeto Cartage. Se ela realmente salvou, só pode significar que de alguma forma deve ter conseguido ser se à rede Lyon, ou se ter virtualizado. Isso é possível, certo? Seria possível se o Projeto Cartage estivesse Scanners. Eu fui o primeiro a inventá-los. Sim, mas isso não significa completamente nada. Já se passaram 12 anos. Quem sabe as alterações que o Projeto Cartage já pode ter feito? A anfia não pode ter sido virtualizado e ponto. A criação dos Scanners foi uma invenção minha. A chave da virtualização fui eu que a criei. Sou eu que a Nenhum dos meus colegas, sequer daquela altura, conseguiam criar scanners. Essa era a minha função bem como a criação de um mundo virtual. Já está a ficar tarde. Melhor é irmos. Tens razão. É hora de jantar. Isto é só de Ah, Pai, eu estava a pensar. Tu gostavas de ir jantar comigo a um restaurante aqui perto? Ah. Aquele que te dei a conhecer quando vieste para a Terra? Ah, yeah. <coughs> Agradeço pelo convite, Princesa, mas tenho de descobrir porque é que a Ana está a ficar tão forte de repente. Lamento, mas a resposta é não. Mas seria algo rápido, não te preocupes. Lita, ainda há muito a ser feito. Não posso passar-te-me contigo agora. Marcamos para outro dia. Vá, boa noite. vem com os outros. Estamos todos prontos para ir para a pageira. O que é que tu estás a fazer? Ah. Ah. Einstein! Cuidado! A Zana possui está aqui lado? Rápido! Jesus! Estás mesmo cansado, Einstein! Estamos todos à tua espera e preparados para ir para a Pangeia, então! Einstein, a Elite e o ganharam jogaram a consequência e vão dar um beijo! Uh, uh, oh! Oh! Já estás com esses jogos! Não tem graça de nenhuma! Que horas são? Azinha! São duas e meia da tarde! Ficaste a dormir este tempo todo! Fiquei com o Fred e com a Elite da fábrica e depois ainda estive a fazer outras coisas e... Ai, estou cheio de sono! Nana, um, a... Pangeia! A da lá que eu quero explorar esse lugar. Tem calma, cowboy. Vai ser uma exploração apenas. Nós sabemos, mas é um novo local, Novas Aventuras. Tu então, acabaste mesmo de dizer Novas Aventuras, porque na última vez que me disseste isso, foi quando o setor 5 foi apresentado e a nossa aventura acabou num caos. Eu não quero passar por isso novamente. Não vai acontecer. Sim, está bem. Está tudo sob controle, vais ver. Vamos estar com os outros. Estão todos na máquina de café. Oh, está bem, está bem. Estou aqui, amigo. Só espera que a pajeia não signifique problemas. quarto. Oh. Oh. Eu não acredito nisto. Como é que posso ser tão esquecido? Azana pode atacar a qualquer momento. Eu não posso esquecer do portátil assim. Como ah? é começar a vossa virtualização! Thrustbeard Yubi! Thrustbeard Ailita, Scatter Yubi! Scatter Ailita. Virtualização! Os rapazes estão a caminho! Muito, muito! Thrustbeard Odd! Thrustbeard Oric! Thrustbeard William! Scatter Odd! Scatter Oric! Scatter William! Virtualização! <tose> Jeremy! Abre a porta! Sabes perfeitamente o posto no teu quarto nesta altura do dia! Jeremy! Uh, Jeremy? Oh. Estamos prontos, Jeremy? Muito bem! Identizar! Pergunto o que a Casana terá reservado para nós hoje e qual será o seu grande plano? Vizinha? Podemos ir, Ailita? Podemos ir, Ailita? Hum. E teu, William? pronto para navegar? Quando quiseres, Aylita. Sendo assim, guerra de bem. Vou acelerar um pouco. Libertar DE Muito bem, cá vamos nós. Princesa, por que não usas a velocidade da última vez para o William ver? Mas quem te disse a ti que eu não ia usar? Não, oh, não! Oh. Prontos para navegar, saímos na sota montanhosa. Vamos mergulhar, marujas. Se é bola esférico ligado. Ailita, já estás no bar digital. Vamos entrar agora, Jeremy. Estamos a sair de Lioca. Uau! A nossa amiga Zana deve ter andado a redecorar. Está vermelho? Fique alerta. Isto só pode significar que os monstros da Zana estão por perto. A Zana está a ficar muito audaciosa, a esperarmos que o mar digital, logo ao início, vocês têm que ter cuidado. Não seria melhor cancelar a missão volta mais tarde? Mas é claro que não. Quando mais cedo acabarmos com a Pangeia, mais cedo nos livramos da Zana. A Elisa, já tive as novas cortadas. Vá para o eixo. A caminho, Jeremy. Mas o que é que... Jeremy? O que se passa, Acho que tinha nas coordenadas. Este não é o eixo que utilizámos nas últimas duas vezes. Jeremy? Estás aí? Estava a averiguar. E a Elita, tenho a certeza que te vi as coordenadas retas Vai sempre em frente. Se tu o dizes, mas que estranho. Oh, Jeremy. Quem te fez isto? Deixa-me vir, te a hum. e então, como é que ele está? Delmas, ele tem os dois braços fraturados e uma perna partida. Ei, Jeremy! Ótimas notícias! Descobri que o meu pai colocou um histórico no skin. Uhum. Todas as nossas coordenadas estão guardadas neste histórico e a nossa rota estava errada. Já a coloquei certa. Estim a brincar! Agora vocês vão ver a verdadeira toalha! Ah! Temos companhia. Põe nojentos de segurança! Ah, são mesmo nojentas! A elite a não da voz tempo, liberta o DAF Skid, o William e o Warwick para tratar dos Cogres. O quê? Como assim? Porquê é que só vamos enviar o Warwick e o William para a batalha? Poupa de tempo e energia dos Skids, são apenas dois Cogres, não é preciso quatro DAF Skids. Muito bem, lança a Boa sorte, manujers. <risos> Obrigado, Sra. Capitã. Oh, Sanko, eu sempre, William. Hmm. Esperar Pedro. Não <risos> acredito! Estás a Ricardo para fazer melhor? Oh, mas tu podes acreditar que eu posso fazer melhor! Vamos ver então, Spider-Man! Com todo o gosto! Desperados, hum. perdo! Oh, yeah! Hã? Ah! Que raiva! Vamos nos parar, estamos eles individualmente! Vem um e vem dois tabarões! Quem é o ao seguido primeiro? Migu, por que vais te Ah, não sabia! Quando quiseres, princesa! Boa sorte! Ah, <risos> não preciso dela! Já fazia isso por tirar a elite, mas quando ela já está a descer! Vem calma, Einstein. Estava só a dar a volta! Agora sim! Desta direção, por favor! É isso mesmo! Ei, hey, Jeremy, posso saber porque é que são? Os rapazes já que estão a lutar contra os monstros, eu também gostava de participar. Tens a certeza que não é necessário uma ajuda extra para lutar contra eles, Jeremy? Apesar de concordar contigo, isto vem do Jeremy. De certeza que ele tem os seus motivos, não vamos duvidar dele. <risos> <risos> oh, William, tens um tubarão atrás de ti. Eu sei, só menos o conseguisse ver. Ah. Ah, socorro! Ó bem, vamos nos formar acabar com estes monstros e Muito bem! estás mesmo filas vilas! Espada-nos, Pedro! <risos> <risos> viste gente Einstein, foi melhor! Ah, Einstein? Uh! Há tá comenta a língua aqui? Isto deve formatê-los a mais tempo suficiente para eu cumprir a minha missão! <risos> William! Cuidado para não ser jogado para o eixo! Consegui! <risos> Consegui! muito bem, vou já ao Até já! Spider-Man, troca de lugares! Quem diria que foi e William trabalhariam bem juntos? Mas por quanto tempo? Quem sabe? Ah, era só que me faltava! O que foi? O que se passa à Elita? Eu não acredito nisto! Não há melhorias? Porquê é que ele não acorda? Ele está a piorar. A febre se fixe. Temos de chamar uma ambulância imediatamente muito bem eu vou chamar uma ambulância e vou descobrir quem é o responsável ele vai pagar por isto ei hey, William vocês disparam do pedro muito bem quando agora disparam do pedro não vou fazer não mãe. vamos até a próxima vez muito bem Se bem que esta coisa feia não desista? Não, esquece que crescem à base já. Espera, dá-me só um minuto, princesa. Hum. Esperar! Agora sim devias ter visto, William. Estou a caminhar, Helena. Ah, oh, toca de recolher. Relaxa, princesa. Agora. Dá-me um minuto e estou a caminho. Vamos dar a volta! Vamos lá! Uh. Espera os mas me Quanto maior o peixe, maior o sabor! Espanhote os pedros! Consegui! Muito bem, agora é que deixa! A voltar, princesa! Estou aqui! Eu também! E eu! espere por mim! Muito bem! Chega de brincar! Agarrem-se todas! Pior, gostamos do centro da soresta. Eu não estou a gostar nada deste silêncio, pessoal. O Jeremy está calado há muito tempo. Tenho medo. Este silêncio já se torna suspeito. O que queres dizer com isso? O Jeremy não é o verdadeiro de Jeremy. Olha que não descartava essa possibilidade! <risos> só dizes isso que contigo! Mas olha que... Ah, pessoal! Oh. Não, não. Vamos sair daqui! Ah, não, não! não! eu não acredito! Quando quiseres, princesa, temos todo o tempo do mundo! Ah, os mortos prenderam a seguir, Eu não posso fazer nada, só o Jeremy! Ah, isto é um rompente de pesadelo! Tenho um ressentimento que fomos burros que nem uma porta. Venha comigo, por favor. Tem alguns papéis sobre o seguro de saúde do jovem para assinar? Ele não está, mas ele estava há pouco. Para onde é que ele pode ter ido? Isso não era ele. Não! Ah! Alguma ideia para sair daqui? Não, mãe, os estão quase a zerar. Neste ritmo, não vamos aguentar muito mais tempo. Se eu pudesse instalar os dedos e ir para a fábrica. Se isto acabar mal, ninguém ficará a tomar conta do Kiwi. Como é Lyoko? Como é que isso é possível? Espera, eu e a Elinda viramos Petros? Na verdade são mais parecidos a que Polimórficos? Uau! Que impressionante! Muito bem. Tive uma ideia. Estamos a ouvir. Já sabes como é que vamos sair daqui inteiros? Não propriamente. Na verdade eu vou precisar de um voluntário para se desvirtualizar. Se é para mexer na computador eu vou. Depois de ir, William, só que tenho mais experiência. Certo, Yumi. Vou-te colocar de volta no ponto de teletransportação. Lembra-te, tens de deixar os Creepers se desvirtualizarem. Muito bem. Estás a exportar Boa sorte, amiga. Vais precisar dela. Ah, oh! Eu disse sorte. Peço desculpa. Queria dizer milagre. Ah, que dor. De oh. que é que eu me voluntaria para estas coisas? Oh! A Elita já estou aqui! Muito bem! Eu e a precisamente do que te digo! Seguido escutar, Secutar, Nave Secuto 2.3.4, Nave Selecionar! Agora só tens de selecionar os 4 suportes para quem eu se desativá-los! Escreve suportes a ativar! Funcionou, Yumi! Vamos lá! Desculpa estragarei os planos, vista Terra, mas vamos bazar! Bailita, tem cuidado. As mandas. Estou a tentar seguir-vos. Não te preocupes, Yumi. Nós não vamos longe. Na verdade, já chegamos. Estou a dois O que é que estamos aqui a fazer? Só um pequeno desvio. Vamos lá. Atracar. <risos> Muito bem, Yumi. Preciso que faças uma última coisa. Precisas de ativar esta torre. Como? Eu gui Por aqui, ativar uma torre. Algum nós vai viajar para casa? Esquece se transmitir. transmitir Transmitir.com.br e transmitir e escutar. Feito. Ah, funcionou! Ótimo trabalho, Yumi. Todos os é meus é mais profundos bom. parabéns. Admito. Ah? Tu gostas oh, deste dia da semana? Tudo bem, cá vou eu! Ai vai ai vai onde? Elita Elita Pega a sua pilha! Eu não te e se, se eu for satificada no chão? <risos> <risos> Estou a caminho hoje é o dia de meu triunfo, hoje, hoje nada, nada me parará. O Jeremy já caiu e agora é tua vez de <risos> <vi. risos> <risos> ah. um uh -huh. ah. Uau! Conseguem ouvir-me? Elita? Estás na fábrica? Sim, ótimo. Eu tinha de saber o que estava a acontecer. As Anas não os pedros mal igual que o Jeremy. O quê? Que Orde, eu não sei tão verdadeiro. Vocês estão a pensar no mesmo que eu? Eu não estou a gostar dessa história. Se isso é verdade, a não pode ter feito alguma coisa ao Jeremy. Ela não o quereria aflinar no seu disfarce. E se assim for, deve existir alguma torre ativada. A Elita, abre o Super Scanner. Vamos ter de descobrir. Não é verdade, like. existem duas torres ativadas. Ailita, cuidado! Vamos <Puxa> agora, Yumi! <tos> Ela sim, mas eu não! <tos> não voltes, William. Mudança de planos. Vou trazer para a terra. O quê? Mas então é e as a Zaniter ligou as torres. Está uma, daí vamos a outra. Além disso, precisa de com um inconsciptorio para mexer um no interface. Muito bem, podes-me trazer de volta. Desvirtualizar, William. Oh. <risos> que <risos> foda que te fiste ao espelho? Clemo, quando puderes, envia-me de volta para a seguir, e muito obrigada pela ajuda, sei o que é tentar Lioca. De nada, Aylita, é sempre um prazer ajudar. estar. Ailita, espera, algo oh, não está bem. Como assim? IA! <risos> uh -huh. yeah. ah! ah! Aylita! <risos> não eras tu que querias voltar, Ailita, A porta se de vencer da casa. <risos> yeah. Estou sozinha de que não estou percebendo nada o que está a passar. Acredita, tu não queres saber. Vamos mas a sair daqui. E depressa. pressa. O William já abriu o túnel? Não precisamos do William para abrir o túnel. O quê? Posso fazer-o sozinha? A Zanata com o Jeremy e o William, certeza que se quer deles. Com certeza vai ter cães de guarda bem fortes a proteger a Eu nem consigo imaginar! Olha que eu consigo, olha! Não. O caláceo é claro, com a falta das réplicas leva só uma questão de tempo. Vamos deixar a seguir daqui a voltar a pé. <risos> Tem tudo sob controle. Nem tudo! Ah. Isso mais o resto, por favor! Sertifizer! Sertifizer! Sertifizer! Olarec, tenta imobilizá-los, não a para passar a torre! Muito bem! É agora ou nunca? Impacto! Vocês são imbecis. Eu já vos disse que ele estava demasiado habilitado para ser ele a conduzir à melância. Aperas o supercomputador e bem, porque eu tive conhecimento para tal e não percebes fazê de fazê-lo, só prova que eu ainda estou em ti. Completamente entregado em ti, William. está aliado. Torres desativadas. Vou regressar a passada agora. Não, nope. vou ver como é que ele está, mas tenho quase a certeza que continua a dormir. E yep. Como é que eu tinha razão? Einstein é melhor acordares antes que eu comece a usar piadas horríveis sobre a Elite e o oh, não, não é necessário, estou bem acordada, obrigado. O que é que me aconteceu? E a torre ativada? A Zana criou um espectro teu, não sabemos o que tinha acontecido, por isso a Elite lançou um regresso ao passado através da teletransportação. O quê? Tu meu William <risos>